Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E aqui nós temos a imagem de alguns porquinhos correndo. Se eu perguntasse para você aqui agora qual é a quantidade total de porquinhos que nós temos aqui, como você chegaria a essa resposta? Bem, existem algumas formas diferentes da gente chegar a esse valor. Uma dessas formas é realizando uma contagem. A gente vem aqui e conta um por um. Uma outra forma é utilizando essa ideia de que eles estão divididos em grupos iguais. Nós temos aqui três grupos com a mesma quantidade de porquinhos em cada um desses grupos. Aqui a gente tem o grupo 1 um com sete porquinhos, aqui a gente tem o grupo 2 com sete porquinhos, e aqui a gente tem o grupo 3 com sete porquinhos também. Ou seja, nós temos três grupos de sete porquinhos. A gente pode escrever isso aqui da seguinte forma, 3 setes. Por que 3 setes? Porque a gente tem 3 grupos de setes. Sendo assim, utilizando essa ideia, para a gente encontrar a quantidade total de porquinhos, basta a gente somar 7 com 7 com 7. Agora, basta somar esses números aqui. O legal é que a gente tem o mesmo valor nessa adição. E quando a gente tem isso, basta utilizar a ideia da contagem, pulando de 7 em 7 em cada adição. Como assim? Inicialmente, a gente tem 7 nesse primeiro grupo aqui. Se a gente pular 7 aqui nessa contagem, a gente vai ter 14. E aí, se a gente pular 7 novamente, a gente vai ter 21. Então, 21 é a quantidade total de porquinhos que a gente tem aqui em todos esses grupos. Eu vou fazer agora um outro exemplo com você. Aqui nós temos várias imagens de focas azuis, que é algo que você não vai ver com muita facilidade na natureza. Assim como os porquinhos, as focas também foram divididas em grupos iguais. Quantos grupos nós temos aqui nesse caso? Bem, vamos contar: temos um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. E quantas focas há em cada um desses grupos? 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5 focas em cada um desses grupos. Aí Eu vou perguntar novamente para você, qual é o total de focas azuis que nós temos aqui em todos esses sete grupos? Bem, uma forma de determinar o número total de focas que a gente tem aqui é ir contando um por um. Mas, às vezes, isso é um pouquinho complicado de fazer. Então, uma forma interessante que a gente pode fazer aqui é que, se Todos os grupos possuem a mesma quantidade de focas, a gente pode utilizar a ideia da contagem. Nesse caso aqui, a gente tem sete grupos, sete grupos de cinco focas. Então, vamos escrever isso daqui. A gente tem sete grupos de cinco focas. E isso é igual a sete cinco. Como a gente tem sete cinco, ou seja, sete grupos de cinco, a gente vai realizar uma soma de cinco sete vezes. Então, a gente coloca aqui. 5 mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5. Aí, para encontrar o resultado, a gente pode utilizar aqui a ideia da contagem pulando de 5 em 5. Por exemplo, inicialmente, aqui a gente tem 5. Aí, se a gente pular 5 aqui nessa contagem, a gente vai ter 10. Pulando 5 novamente, a gente vai ter 15. Pulando 5, a gente vai ter 20. Pulando 5, a gente tem 25, pulando 5, a gente tem 30, e aí, por último, pulando 5 novamente, a gente vai ter 35. Ao realizar toda essa soma, a gente chegou a esse último número aqui, que no caso é 35. Beleza, talvez agora você vai até falar assim para mim: Poxa, não seria mais fácil se a gente viesse aqui e fosse contando de 1 um em 1? Um? Talvez poderia até ser, mas nem sempre é assim. Vamos supor que, ao invés de 7 grupos, a gente tivesse aqui 100 grupos. Seria bem mais complicado ir contando um por um, não é? Já sabendo aqui que todos os grupos são iguais, ou seja, possuem a mesma quantidade, a gente pode realizar essa adição aqui, e utilizando a ideia da contagem para ir pulando de 5 em 5 até obter o valor. Enfim, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo o que a gente fez aqui e, mais uma vez, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima!